Olá, você está iniciando a disciplina EAD, Mídias e Tecnologias Digitais, que tem a carga horária de 51 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de conhecer o conceito, a legislação, as metodologias, as mídias e tecnologias digitais que envolvem a educação à distância. O conteúdo programático está organizado em três módulos.